Fala aí, família de loucos por drywall. Pessoal, é, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui é uma porta, né? Embutida dentro da parede de drywall, né? Como vocês podem ver... O que eu quero falar aqui para vocês, pessoal, é que graças a essa porta aqui, nós fizemos muitas outras coisas aqui nessa obra. Fizemos essa parede aqui, tá? Que ela tá com papel de parede, tá linda aqui, essa parede aqui. Fizemos essa nuvem ali, ó. Fizemos aquela nuvem ali, fizemos outras obras ali no outro quarto, fizemos paredes também lá no outro quarto, fizemos outras coisas aqui nesse apartamento, graças o quê? Porque nós sabíamos fazer aquela porta ali embutida. Então, o que, que eu quero dizer para você? Quando você tem um diferencial, querido, além de te proporcionar você poder cobrar um preço também diferenciado, mas te proporciona também o quê? a você chegar no cliente e o cliente reconhecer que você é a melhor opção entre tantos e tantos profissionais do mercado. Existem muitos profissionais no mercado, mas poucos profissionais com diferenciais. Então, busque investir no teu conhecimento, procure investir no teu, no teu desenvolvimento pessoal, para que você tenha diferencial dentro do mercado de trabalho. Um abraço aí, família de loucos por Drywall. <música>